Então você tem dificuldade de deixar as suas baterias batendo forte nos seus beats? Você sente que as suas baterias não têm tanta presença e não estão batendo da forma que você quer? Então esse vídeo é para você. Hoje eu Bomb Beats vou estar ensinando a como fazer as suas baterias baterem bem forte, de estourar a sua caixa de som. Então, ó, para esse vídeo eu recomendo fones de ouvido para vocês poderem ouvir detalhadamente tudo que eu estou fazendo. Então, Bora para o vídeo. Bom, galera, então vamos lá. Eu fiz aqui uma linha de bateria com 808 para vocês. ó. Super tranquilo. E eu vou dar algumas técnicas para sua bateria ter mais presença, ficar mais na cara e tudo mais. E bom... A primeira dica que eu tenho a dar para vocês é velocity. Para quem não sabe, o velocity é isso aqui que fica no piano roll, ó, vou botar no do kick. Aqui tem os nossos kicks e aqui nessa parte de baixo ficam os velocities, como vocês podem ver, tá escrito aqui, aqui você consegue trocar, pode botar panorama, mas qualquer coisa, ó, control velocity e tá aqui. E o nosso velocity, ele está em 77%. Quanto mais a gente diminuir o nosso velocity, como vocês podem ver, ó. O primeiro kick tem a velocity maior, o segundo um pouco menos, e o terceiro menor de todos. E isso diminui a intensidade do som. E quando eu estou falando de intensidade, eu estou falando de volume. Então, se você quer dar mais punch, ó. Deixa o velocity aqui no máximo, que vai dar mais volume e mais presença, ó. E também você pode brincar de tipo, ó. Eu gosto muito de brincar com as velocities dos kicks, para não deixar eles também bem padronizados. Bom, e a próxima dica é sobre o volume do sampler. E vocês devem estar pensando, ah, o bom é maluco, você quer aumentar o volume, você vem aqui ó, e aumenta, pronto, acabou. Não, tem como você aumentar mais ainda, você pode deixar isso aqui no máximo. Ó. Mas você pensar, pô, quero que o meu hi-hat fique suando mais alto do que isso, mas eu já estou no máximo do volume. E tem como você aumentar o seu volume através do sampler. Vocês vão abrir o seu hi-hat, vai abrir essa janelinha aqui e vocês vão clicar na, nessa chavezinha aqui, ó nessa ferramenta. E aqui em level adjustments, vocês podem aumentar o volume o quanto vocês quiserem. meio irritante, um hi-hat bem alto. Vou demonstrar no kick, né, que eu acho que é o que a galera gosta mais da punch, ó. Você já deu maior punch, mas tomem cuidado porque quanto mais volume vocês derem, mais vai passar o 0db e vai começar a clipar o seu som e não tem problema você clipar só que para você poder clipar você tem que fazer isso da forma certa que vai ser explicado mais à frente do vídeo então não se preocupe com isso agora bom galera nós vamos falar agora sobre distorção e é muito simples muito fácil eu acho que distorção ali ele dá bem mais punch né mais presença, deixa o seu som mais forte, chegando com mais força e eu vou estar indicando dois plugins nativos do FL, então você que está usando o FL você vai ter esses plugins aí, se você está usando qualquer outra DAW, você pode usar qualquer outro plugin também que tenha na sua DAW de distorção, e o primeiro vai ser o Fruit Wave Shaper, que é um Wave Shaper normalmente as DAWs também tem, então se a sua DAW aí tiver um Wave Shaper, abre que vai funcionar da mesma forma ele vai abrir assim, vocês cliquem nessa ferramenta que vão te dar mais opções aqui, vai ter um botão de Mix, um botão de Input, um botão de Output. E aqui é o nosso Wave Shaper, e o Wave Shaper é um Pad X e Y, né, onde o horizontal é X, que é o nosso volume de Input, e o vertical é Y, que é o nosso volume de Output. E aqui a gente controla o nosso volume. Então, se eu fizer assim, vai demorar muito mais para o som chegar ao máximo. Então, ó, se eu fizer isso, vamos ver o que, como é que fica? Fica bem baixinho e sem força, mas se eu fizer assim. Deu bastante distorção a ele. E vocês podem selecionar aqui a canetinha e, e brincar da forma que vocês quiserem. Vocês podem criar várias distorções muito diferentes e mudar até o. Então, o seu kick, deixar ele cada vez melhor, então o Wave Shaper, ó, uma distorção muito boa, que vocês podem estar tá brincando, e lembrando, sempre cuidado aí com a clipagem, que para clipar tem o jeito certo que eu vou explicar para vocês logo logo. Agora é o Destructor, o Destructor é um plugin multi-efeitos aí, que ele tem filtro, chorus, speaker e distorção, mas aqui no caso a gente vai só usar a distorção, e ele é um plugin novo, ele veio com um FL 20.5, se eu não me engano. Então, se o seu FL Studio é abaixo do 20.5, não vai ter. Mas é do 20 para cima, eu acredito que tenha, eu não tenho certeza. Mas vamos lá, por que, que eu gosto desse plugin para distorcer aí meu, meus times de bateria? É porque ele tem vários tipos de distorções diferentes e distorções que não tem plugins, como o Armor Classic, ele tem a distorção do próprio Armor ele tem, ó, soft clipper, distorção rápida, blood overdrive, tem distorção de vários plugins, crusher, wave folder, vamos testar aqui o soft clipper. Eu vou botar o post gain no máximo e o threshold aqui, ó. Vamos mexendo. E como vocês puderam ver, ó, com sem, Bom, como vocês puderam ver, já dá bastante diferença, já deu muito mais presença. Vocês podem fazer isso com qualquer timbre de vocês aí que vocês tenham. Bom, galera, agora é a equalização, é uma dica que eu dou pra mim. A equalização é uma ferramenta muito poderosa e vocês têm que se aproveitar disso. Vocês podem puxar timbres que dão punch, que dão mais presença, que melhorem os timbres de vocês. A equalização é a melhor ferramenta quando você quer melhorar os seus timbres. Então, tira proveito disso, não tem erro. Você vai puxar frequências aí que são boas pro seu timbre, tirar as que são ruins também. E eu vou estar tá mostrando aqui pra vocês. Bom, no nosso kick, eu gosto de puxar entre 60 Hz e 100, que eu acho que dá um punch maior. Eu vou mostrar para vocês, eu vou diminuir aqui um pouco. Ó, vamos deixar aqui em 60. Vamos ir para 80, aqui não tá tão bom. Já deu mais punch, mas como vocês puderam ver ali em 80 o som ficou meio oco, né não ficou legal. Então vai testando galera, vai experimentando, não há uma regra para tudo. Mas no kick assim normalmente eu sempre acho umas frequências boas entre 60 e 100. Mas nem todo kick isso vai funcionar, óbvio. Vai ter kick que ali vai ser horrível e eu vou puxar uma frequência muito ruim. E aqui também eu gosto de puxar em 2500 que eu acho que dá. Um punch, só que vai dar um punch nos agudos. Vamos botar aqui em 2500 para demonstrar. Aqui vocês podem exagerar bastante, porque aqui não vai ter tantas frequências, dependendo do kick. ó, ó. Com. Isso aí. E bom, vocês podem achar outras frequências que vocês quiserem. Agora nos 808, nos 808 eu gosto de puxar entre 20 até 40 Hz para dar mais sub, mas provavelmente é uma coisa que vocês não vão ouvir, galera. Eu não gosto de fazer com um plugin paramétrico, mas ele vai dar um pouco mais de sub, então ó, vocês, vocês podem estar tá aí mexendo nisso. Ó. 808 também eu gosto de puxar a frequência fundamental, que a frequência fundamental é o tom da música, eu gosto de puxar essa frequência no 808, então existe uma tabelinha de frequências que vocês podem procurar isso, existem equalizadores também que tem um piano roll embaixo que vocês podem ver qual é cada nota, isso facilita bastante, o equalizador da FabFilter tem isso, então é bom vocês explorarem isso, eu acho bastante legal, mas... É, eu não gosto de puxar com equalizador paramétrico os meus 808, eu gosto de usar um Pultec, que é um equalizador, que é uma emulação de um equipamento analógico antigo. E nos hi-hats também você vai poder estar tá puxando aqui em cima, dando R, eu gosto de puxar bastante aqui, e eu gosto também de cortar um pouco aqui os gráficos. Que às vezes tem uma sujeirinha, que eu não quero, eu quero 808 todo ali no grave, então eu tiro um pouco tudo de que tem ali. Bom galera, e outra dica que eu tenho para vocês é usar a compressão para dar mais ataque ou mais corpo pro seu timbre. E vai acontecer, eu não gosto de usar o, o compressor nativo do FL, eu gosto de usar o R-Comp, que eu acho muito bom. E vamos fazer uns ajustes aqui. Eu vou botar o meu Threshold de menos 16... Meu rate um pouquinho só. E se eu demorar com o ataque aqui, ó? E o release for mais rápido? Ó, com. Eu estou valorizando um pouco do ataque. E se eu fizesse ao contrário? O meu ataque rápido e o meu release lento? Olha só como é que fica. Só que nesse caso eu tenho que ajustar um pouco o volume. Então, ó, vou ajustar. Aqui já está ajustado. ó. Ajustei o volume de um para outro e olha só como é que vai ficar. Eu estou valorizando mais ali o impacto do corpo, o corpo da clap, né? Deixando, dá para ver que ela está um pouco mais é, crocante, vamos dizer assim, né? Que eu gosto de falar essa textura crocante Mas é uma mudança bem sutil que você faz com o compressor Porque se você fizer muito forte vai ficar estranho, não vai ficar legal Mas faz diferença, galera Pode apostar que faz muita diferença ali Se você fazer todos esses processos E bom Agora vamos ao que todo mundo estava esperando Que é clipar os seus timbres Você pode clipar, mas o que é clipar? Bom, quando o seu sinal de áudio, ele tem aqui um medidor em dB. Tá em 9, mas tem o zero. E vamos dar o um volume, vamos utilizar a técnica do sample. Vou dar aqui, ó. E como vocês podem ver, o meu timbre tá, o meu kick tá passando de zero. E quando ele tá passando de zero, ele tá tendo uma distorção por causa disso. E essa distorção é chamada de clipar. Clipar é quando o nosso sinal de áudio passa de zero e isso gera uma distorção. Isso era muito utilizado, galera, quando, na era dos equipamentos analógicos. E essa distorção é causada pelo circuito elétrico do equipamento e, foi, e é uma técnica utilizada muito até hoje. Porém, não vamos entrar a fundo nessa explicação, porque eu não entendo nada de elétrica, eu só entendo de áudio. Então, na era dos equipamentos analógicos, essa distorção ocorria de forma natural. Por quê? Porque como é um circuito elétrico, essa distorção acontecia ali no circuito elétrico e você tinha no seu áudio pronto. Agora que a gente está na era do digital, a gente usa uma DAO, essa distorção não funciona bem da mesma forma. Ele vai distorcer o seu áudio, mas quando você dá bounce ali, o seu timbre vai ficar diferente, não vai ser a clipagem. Exata. E eu vou demonstrar isso pra vocês com um plugin chamado Soft Clipper da própria ImageLine. É um plugin nativo, então vai ter aí na DAW de vocês. É só vocês virem Distorção, Soft Clipper. Bom, e eu vou demonstrar o Soft Clipper aqui pra vocês. Ó. Quando ele tá tocando com o Soft Clipper, tá passando de zero. E quando eu ligo... Ele mantém o mesmo punch, ó. Esse tem um pouco mais, mas é porque ela, ele está maior em volume, mas os dois estão mantendo a mesma distorção. Questão de volume, depois vocês podem ajeitar. E eu vou demonstrar para vocês, é, eu gravando o nosso kick, sem o soft clipper e com... sem... com... Vamos lá. Bom, aqui como vocês podem ver, a nossa primeira onda não tá exatamente legal aí do jeito que a gente queria, tá cortando né, quando você fizer o bounce com o soft clipper, vai cortar suas ondas, mas quando você dá um normalize ele ajeita ali direitinho, mas como você vai bouncear e enviar para alguém, seja quem for, vai ter esses cortes. E agora aqui a nossa do soft clipper, vocês podem notar que a distorção é um pouco diferente do que tem dessa daqui ó olha só a distorção dessa como é diferente para essa essa é a distorção aqui do clip que a gente quer e por isso que a gente precisa usar um soft clipper para isso e no soft clipper vocês podem ajustar também que vocês vão mudar o timbre de vocês da maneira que vocês quiserem ó aqui é o volume no post e o threshold vocês podem botar o Threshold bem menor, aí que ele vai abafar mais. Assim vai ter mais punch, mas assim é bom também. Ambos vão manter essa distorção, como vocês puderam ver. Essa é a distorção que os equipamentos analógicos faziam. Diferente dessa aqui, ó, que é a onda já clipada. Essa é a onda que a gente quer. E bom, espero que vocês tenham entendido. Que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar um like aí que tá me ajudando bastante. Se inscreve no canal se você é novo por aqui. E até a próxima.